Na videoaula passada, a gente viu três operadores lógicos que fazem operações entre, entre valores booleanos, ou valores logical, ok? São os operadores NOT, que era a negação do valor booleano, o operador AND, que é, executa a operação lógica E, e o, e o ponto or que, que executa a operação lógica ou. Agora, a gente vê os dois últimos. Aqui, tá? Agora a gente vai comparar valores lógicos. A gente não vai operar em cima deles. Mas nós vamos comparar. E para isso nós temos o operador EQV, que significa que algo aqui é, lógica, é logicamente equivalente a isso daqui. E aí né, o resultado vai ser, se realmente for equivalente, ou seja, verdadeiro e verdadeiro, falso e falso dos dois lados ali, você vai ter um verdadeiro. Se você tiver verdadeiro EQV é, é, T, EQV, F ou F, EQV, T, o resultado é falso. Porque verdadeiro e falso não são logicamente equivalentes. Tá? E aí né, você tem o, o NQV que é basicamente a, a negação do EQV. Ele vê se é logicamente inequivalente. Então se você tiver aqui T e aqui F vai ser verdadeiro, porque verdadeiro não é equivalente a falso. Se você tiver falso e verdadeiro, falso não é equivalente a verdadeiro. Mas se você tiver T e T aqui, verdadeiro é equivalente. Então o resultado de T, NQV, T vai ser falso. E a mesma coisa para F, NQV, F. Opa, é, F, NQV, F. O resultado também vai ser falso, porque falso é igual a falso. Okay? Bom, programa igualzinho ao da videoaula passada, né? só para a gente relembrar, eu vou ter valores, valor falso para val1 e verdadeiro para val2. E agora eu posso, eu posso pegar aqui e fazer, uh, aplicar aplicar os operadores de, de equivalência lógica, tá? Então, val1, que é falso, equivalente a val2, tem que dar falso, é, falso equivalente a falso, é falso, ok? E aí vocês podem, e aí vocês podem também negar aqui, e aí, eu esqueci, e aí eu errei aqui, então vou corrigir, ao vivo e a cores. Vocês podem também negar o resultado de uma... De uma operação... De uma operação uh, lógica no final. Então agora vamos ver os resultados dessas operações aqui. tá? Essas operações aqui é, vão ser... É, vão ser equivalência entre falso e verdadeiro, tá? mas eu posso também negar esses, esses resultados. E o resultado final né, é que falso equivalente a verdadeiro é falso, uh, falso não é equivalente a val2 é verdadeiro e a negação desses valores aqui do mesmo jeito que a gente fez com, com as variáveis lógicas. Okay? É, o que a gente tem que prestar atenção agora na precedência é que a operação a, a precedência das operações lógicas é a mesma de antes tá quem é executado por último são os EQV e os N EQV vamos ver um exemplo disso daqui okay? então eu tenho aqui eu tenho aqui uma uma expressão que parece bastante, bastante é, complicada, mas se você faz passo a passo, não é. Ela é negação de, negação de val 1 e val 2, e aí se isso aqui tudo é equivalente a val 2 ou val, val 2 ou val 2. A, a operação entre val 2 ou val 2. Então vamos fazer isso aqui, né? Vamos, vamos ver quanto é que dá. Vamos ver quanto é que dá isso daqui. Eu vou primeiro comentar aqui para não ficar muita coisa na saída e não ficar mais confuso do que já é. Opa, esqueci de descomentar aqui. E pronto. Agora sim vai rodar. Então, o resultado dessa expressão aqui complicada, bem complicadinha, é verdadeiro. Como que a gente Como que a gente vê isso aqui, a gente olha, a gente vai fazendo passo a passo na precedência. A gente sabe que o NOT é executado primeiro. Então, se VAL1 tem F, VAL2 tem T, né? a gente primeiro executa NOT VAL1. Isso aqui vai ser T. T, agora eu tenho AND, que é v e OU. Bom, primeiro ele vai fazer esse AND aqui. E depois vai fazer esse hora aqui, tá certo? Então, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. E verdadeiro é equivalente, logicamente, a verdadeiro? É. Então, o resultado é verdadeiro. Okay? Você pode fazer outras operações aqui e eu vou deixar... Vou só executar essa outra operação aqui e depois vocês param o vídeo e seguem o, o, o raciocínio que é a mesmíssima coisa. Tá? Então, nós terminamos agora de ver operadores, uh, operadores lógicos. Já sabemos fazer operações matemáticas no Fortran, operações simples. Já sabemos operadores lógicos. O próximo passo vai ser a gente aprender... As, é, o que a gente chama de estruturas de controle de fluxo, tá? e se alguma coisa acontecer, então se faz, se executa uma operação, se não, se executa outra operação. Okay?